Tem coisa pra resolver, certo? E vocês vem com a mão pra cima, todo mundo, e vem! Oh, oh, oh, oh, oh. Tá microfone na minha moça abrijão Tá entendendo, tá pensando que é um sabichão Tá firmeza, mano, mas que feijão Pra tá chegar no nacional, tá faltando feijão Porque, mano, pra hip hop você não serve Parece um cubo da versão de web Amor, é isso que eu te falo No verso eu não me falo Não preciso calar sua boca, com frio, eu já te calo E é por isso que você não sabe o que é trampa com calo E por isso nesse cristal eu não tô só de embalo Você que não entende o embalo dessa Viagem. Pra mim você é só uma embalagem Tá faltando muito mano, eu só sinto dó Com essa roupa aí que foi vestido pela sua vovó Eita, vai deixar tá vindo. 30 Trinta segundos de resposta violentamente E aí, e aí, e aí, e aí Uou, uou, uou, te falando, se liga agora. Como é que eu vou te explicar? Quando a batalha tava começando, eu apenas assim, tinha 3 anos. E aí, os anos foram se passando. Olha só, tipo um adolescente, cê tá apanhando, é né, tio. Que agora que vou te dizer, falar da minha avó no proceder. Só que cê tá ligado que eu chego no RP. Ela, mesmo sem dentadura, ainda ganha de você, é né, tio. Só que cê sabe nessa linha que eu vou chegando agora. Mano, a culpa não é minha. Olha esse Que só pra abaixa o WhatsApp É tio, é tipo de mensagem Só que agora aqui essa é a viagem Então, agora que eu nem tô de terno É mensagem hoje cê vai trocar com conversa com o inferno oh! É, só tá na espera ah, Tem resposta do outro lado Pra que tal? 30 segundos DJ E aí, cê está viva no draw não, não. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita Hip hop. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga hipp, Hip hop. Ah. Mano, sem desmerecer. Cê falou da sua voz então pode crer Mas agora cê tá nesse desespero Chama ela pro freestyle porque cê não dá nem pro cheiro Mano, e agora cê fala sobre head hot, headshot Headshot, fala sobre meu pote Mano, cê não entende, não é questão de tempo Essa pote aqui é minha fonte de talento E é isso que eu encaixo nessa batida E é desse jeito que eu vou fazer mudar vidas Tá entendendo, irmão? Foda-se quando cê começou Vai ficar com essa zima, tá de caô Mano, eu falo pra você, Várias vezes, quando eu começar a fazer freestyle, eu também tinha 13 Então, na moral, você tá panguando Pra você chegar no meu nível, vai treinando Daqui uns 5 anos, pode ser que dê alguma coisa Mas se pá não, mano <risos> <risos> hum, legal Rapaziada É o voto decisivo, tá na mão de vocês Um representante daqui da região, certo? Ó a responsa Leite voto em 3, 2, 1 Terceiro round, Leite Vou até deixar vocês pra depois. Nem né? vou dar orelha arena. Não adianta. Terceiro! terceiro. Renan Duarte vota em 3, 2, 1. Um pro terceiro, um pro fraquital. Agora tá na mão de vocês. Terceiro. Terceiro. Terceiro. Terceiro. terceiro! terceiro! terceiro! terceiro! Parou aí, pai. Vocês são os otários. Quem começa? Quem começa? Você, Tavinho! Ah, então é você que começa, né, Tavinho? Terceiro e decisivo round, pra que essa batalha seja violenta, sangrenta, mão pro alto e grita o seu crânio! Mata ele! É o terceiro round! Vocês com a energia positiva com a mão lá em cima! Quando virar o um beat! Vem! Vem! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. de cabelo que parece até um ninho, mas cê sabe, mano, que aqui tá vindo que venena, é ninho de galinha, mas de você eu sinto pena, só que agora eu vou falando, sou do Garnet, vou relembrando, só quem sabe que tá do que eu tô falando, sou um pagati, galo, eu. Olha que moleque esperto. Sinto muito, eu acho que não deu certo. Mas a tentativa até foi boa. Você precisa melhorar um pouco a sua pessoa. Porque nessa batalha aqui você é réu. Falar do meu cabelo exagerou no gel. Talvez se você colocasse assistiu de conteúdo, você falaria uma coisa que é ser melhor que ficar mudo. Eu exagerei no gel. Aqui é o um rapper bom. Hoje eu vou te esconder. vai ter que exagerar no Né oh, tio, mas tem é que passar você. Fazer um batalho ficou uma coisa engraçada Pena que foi ruim e ninguém entendeu nada Mas tudo bem, na próxima semana Você faz uma parada Você falou que não deu certo na improvisada Sua carreira não deu certo e eu não tô falando nada É ah! se ele é energizado a carreira é só de cocaína É, só de cocaína Então tá firmeza, mano Melhora a rima, você tem que falar uma fita Não entendeu a parada, falou de galinha sei que vai ser uma alma penada oh! É isso aí, foi pra conta, já era Agora é só votar e decidir quem vai, certo? Leite, você começa em 3, 2, 1 1 a 0, Tavim tá... Nossa ah, senhora Tá na mão de vocês, pela ordem de rima, por quem começou Barulho para Tavim Certo Barulho para fractão! Certo Hum, só mais uma, eu tenho meu voto aqui Mas eu preciso confirmar Barulho para Tavim Barulho para Fraquitão É, Renan Duarte, chegou o seu momento Um a um, tá nas suas mãos Quem vai ser o representante daqui De Piracicaba no regional, certo? Você vota em 3 2 1 Apresentante Blackstar é o campeão! Façam muito barulho, Faleira! Freestyle do campeão, rapidão! E depois passaremos pro palco 2 lá pra fazer aquele chão maneiro, certo? DJ, pode soltar! Freestyle do campeão, certo? <risos> Ei, ei, ei, se você ama essa cultura, como eu amo, essa cultura, diga hip hip. Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga hip. Mais de 10 anos, puta satisfação. Esses moleques aqui são. Minha inspiração Tá entendendo mano Eu levo no meu coração E por isso eu não esqueço Na hora da minha oração Afinal Quando eu só tinha 14 Já descobriu a da diabetes Ficava de pose Eu falo pra você mano Sem desmerecer O hip hop Me ensinou a viver E eu tô tendo esse aprendizado Desde moleque E agora eu tô trampando Junto com a minha inspiração Garnet. Eu não tenho nem como agradecer Perdi minha voz Até pra você ver Aí Preciso Parabéns pra que tá, aqui, tá você tá central, cola é lá no regional E eu quero ver você naqueles caras tudo dando pau Então né, mano, tipo nacional Só que você sabe que eu quero ver você ser campeão Aí, então lembra dessa final E lembra que no final das contas a gente sempre é irmão E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central, moral, é a, batalha central a humildade é a essência o respeito é fundamental na moral, isso é a batalha central A humildade é a essência, o respeito é fundamental. Tchau! Tchau.